Mas o que você precisa é disso daí. Mas antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube. Sim, se, se inscrevam neste canal do YouTube. Ah, se tiver perguntas, vocês também podem fazer perguntas na seção de comentários. Mas se inscrevam neste canal do YouTube.